Estratégia Viva Melhor Sabendo para a nossa ONG, que é uma ONG de Direitos Humanos, né? a ONG e trabalha com enfoque nas questões da sexualidade, já... A instituição está completando já 24 anos, já tem, desenvolve vários projetos na área da prevenção, as TCH HIV AIDS, mas a gente nunca tinha trabalhado diretamente com o teste, com a testagem, né, para o HIV. Tem sido, assim, bastante significativo, tanto para os educadores, para a equipe, para a instituição, né, que é, essa estratégia, esse projeto, ele acabou obrigando a instituição a rever, resgatar algumas questões da própria AIDS, né, do próprio, da história da, da, da epidemia de AIDS, né, do, da transmissão do HIV, né, então trouxe muito mais conhecimento técnico, né? a instituição até então só trabalhava com a parte da prevenção, distribuição de insumos de prevenção, de camisinhas e gel lubrificante. Então, fazer a testagem, né? receber as pessoas, poder dar o resultado é, para um reagente positivo, conseguir fazer o um encaminhamento para o serviço de saúde, para que essa pessoa faça adesão ao tratamento, Isso tem sido fantástico. E para a população, principalmente, né? porque a gente consegue não só fazer a testagem, mas desmistificar muitas coisas com relação à epidemia. De AIDS, né? As pessoas ainda têm, muitas pessoas ainda têm bastante preconceito, tem muito estigma ainda em cima do HIV. A maioria das pessoas nem sabe a diferença entre ter o vírus HIV e ter AIDS, acham que é a mesma coisa, né? O nosso projeto ele trabalha com foco na população HSH. A gente percebeu através desse projeto, a gente tá, tem feito é, um dos espaços onde a gente realiza o campo, né, a testagem é na fila de uma boate deles, no sábado à noite, às vezes até duas horas da manhã, e é bem bacana porque a, a gente achou que ia ter uma resistência no início, muito pelo contrário, as pessoas elas querem saber, tanto que a gente deu um nome do subprojeto lá, projeto Quero saber, que elas querem saber não só se ela é positiva ou não, se ela tem o vírus HIV, mas elas querem informação mais qualificada. Então a gente está conseguindo levar informação mais qualificada e essas pessoas multiplicam essas informações. E eu acho que com isso a gente consegue é, prevenir mesmo de uma forma mais adequada.